muito tempo de vocês com um detalhes técnicos da, da engenharia. Eu sou engenheiro, meu nome é Maurício Campos, a, mi, a minha vinculação com a questão da, das favelas vem da militância do movimento popular, e mais especificamente, no que diz respeito ao trabalho que eu vou apresentar, enquanto assessor técnico voluntário uh, dessas comunidades. A Fátima é aqui também, ela eu faço também um grupo de, de técnicos voluntários, germânicos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, que apoiam a luta das favelas e de outras comunidades, do Periferia também, pela garantia da moradia, basicamente contra a remoção. Esse trabalho, na verdade, que eu escrevi, depois vai ser disponibilizado de alguma maneira, é, eu escrevi mais tendo em vista a, a minha categoria, que é a dos engenheiros os tecnólogos que trabalham nesse sentido para tentar fazer uma advertência de como esse discurso do risco tem sido manipulado para justificar uma política de remoção em massas. Vocês sabem que o discurso do risco, a princípio, passa por cima de qualquer garantia que já exista estabelecida, seja a regularização fundiária, seja a fazer, seja qualquer coisa, passa por cima. Se levanta a questão do risco, se esquece tudo que esteja estabelecido enquanto garantia. Quer dizer, é um discurso muito pernicioso e muito poderoso a princípio a se passar por cima de garantias de moradia. E o um trabalho, o um embate que a gente teve recentemente contra esse discurso, é, a gente conseguiu documentar bastante como o discurso técnico, na verdade, é muito pouco técnico e muito mais ideológico. Mas essa é uma, entre um, diversos detalhes que exigem um conhecimento de engenharia que eu não vou não, ocupar muito aqui. Mas quem quiser ler, eu tentei escrever o trabalho de uma maneira que seja legível, inclusive para não especialistas. E se por acaso vocês puderem depois divulgar junto aos especialistas nas suas regiões, tudo bem, seria importante. Porque a ideia é realmente levar essa discussão para dentro da categoria. E a experiência e meu trabalho apresenta uma coisa bastante recente, que vocês devem ter acompanhado pela imprensa, quem aqui no Rio acompanhou, com certeza quem não é ouviu falar. É, em 2010 houve chuvas catastróficas aqui no Rio de Janeiro, com um número razoável de vítimas fatais, mas o que mais chamou a atenção foi que essas chuvas foram utilizadas para Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar relançar em grande escala uma política de remoção em massa de falhados. Obviamente, isso estava dentro de um contexto maior, o contexto da, da, da, da, da valorização imobiliária do Rio de Janeiro, megas eventos e tudo mais, mas caiu como um pretexto ideal para a Prefeitura deslanchar essa tentativa de remoção. Era uma quantidade enorme de, de, de, de previsões de remoção, né? É, e em um prazo curtíssimo, eles esperavam que em esperava menos de dois anos essas essas remoções fossem é, efetivadas. O argumento que se colocava é que os custos da, da alternativa à remoção de massa, que seria uma intervenção de engenharia que permitisse a permanência da, das famílias nas suas comunidades, era muito alto. Só que nunca foi apresentado esse discurso, se falava porque era alto, mas nunca eram apresentados. Em alguns casos, vou falar depois, a gente conseguiu confrontar essa afirmação oficial com o que a gente levantou e se, se demonstrou completamente falso. E de qualquer maneira, esses anúncios que foram feitos ainda ainda quando, quando teve a chuva de 2010, os anúncios da remoção em massa, inclusive da remoção completa de oito favelas, foram feitos ainda quando os trabalhos de resgate de, de, de vítimas, os trabalhos é, emergenciais de, de atendimento à população atendida, nem tinham cessado. Quer dizer, a, pre a prefeitura claramente aproveitou um, um momento de trauma social, de amparo social e psicológico muito grande na sociedade, para tentar uma remoção extremamente violenta. Bom, isso aqui eu vou passar bem rápido, porque eu não falei já são detalhes de engenharia. É, é, um Os primeiros relatórios que é a GeoRio, Geo Rio é o GeoRio é o, o órgão aqui do Rio de Janeiro, e que, que é referência nacional, até internacional, responsável pelos estudos e pela contratação de fiscalização de obras de estabilização do costas. E tem uma história bastante rica de experiência, de pesquisa, de realização de obras. Eu, eu aprendi praticamente tudo o que eu sei em termos de geotecnia, fora do que aprendi obviamente, aprendi acompanhando obras da GeoRio, obras contratadas com o responsável técnico. E o que me chamou a atenção, porque eu tinha conhecimento, né, foi, primeiro, que os anúncios de remoção e as conclusões sobre remoção foram feitos antes de qualquer emissão de qualquer tipo de documento técnico. Os primeiros relatórios técnicos da GeoRio vieram posteriores, em data posterior ao anúncio das conclusões ditas baseadas em critérios técnicos de remoção em massa e eram relatórios extremamente grosseiros, não tem outra pra, a palavra para se utilizar, eram coisas com um aspecto técnico extremamente grosseiros, extremamente é, não conforme as normas que são estabelecidas para esse tipo de trabalho e não conforme inclusive a própria experiência dos próprios trabalhos anteriores da Rio. Rio. É, isso aqui está em resumindo quais eram ah, os, os, os vícios principais desse primeiros relatório, você né? é depois de vocês tendo acesso ao, ao trabalho, isso é bastante detalhado, com exemplos e com a contraposição dos nossos próprios relatórios que a gente fez, para colocar isso né? tentando colocar o que, que a, a Geovil não fazia. Pode passar em termos mais técnico e os vícios eram esses aqui certo? quer dizer, a própria GeoRio que foi o principal responsável provavelmente a principal responsável para a elaboração da norma atual a norma brasileira atual é de estabilização de impostos você pode ver quem entende quem conhece a GeoRio e quem lê a norma que praticamente a GeoRio foi a grande autora dessa norma a própria GeoRio não seguiu a norma o próprio Rio violou a norma na, na, na elaboração do seu, do seu relatório. Não só violou a norma, como violou os seus procedimentos que já são consagrados em vistorias quando acontece acidente em gosto. E isso permitiu o quê? Permitiu essas violações de, de normas e procedimentos, permitiu que se adiantassem conclusões totalmente sem fundamento, que é a única, que é a única é, solução viável naquela época, era a remoção em massa da, das famílias. Se, é, infelizmente, as comunidades reagiram. Isso é uma coisa importante. Não coloco no meu trabalho, obviamente, porque não é um trabalho sobre, sobre o movimento social, é um trabalho mais técnico, mas o que permitiu que esse, esse plano da prefeitura com essa, essa justificativa e viesada, supostamente técnica da GeoRio não fosse adiante foi a resistência das próprias comunidades. As comunidades responderam no momento, mesmo avalados psicologicamente, mesmo com o trauma da, da, da, da tragédia das mortes e mesmo com o, a, autoridade, a dita autoridade técnica da GeoRio por trás, as comunidades perceberam que aquilo tinha, tinha uma coisa muito errada naquilo e não deixaram... Que as remoções de massa fossem é, realizadas. Vou citar só um exemplo para mostrar como foi realmente a ação da comunidade que permitiu a resistência e que permitiu, que permitiu depois que nós, por exemplo, técnicos voluntários, instituições como a Defensoria Pública e outros pudessem intervir em apoio, vou dar um exemplo nas, no Laboriô. A Celina, inclusive, está presente aqui, ela faz pesquisa lá sobre o Laboriô, não está pensando no dia desse sobre isso mesmo, né? É, o Laboriô foi uma das. Foi no início, da, logo depois da chuva, duas, duas favelas foram anunciadas que tinham que ser removidas completamente. Montes Prazeres, que é uma favela enorme, um complexo de favela enorme, mais de 10 mil pessoas. E o Laboreau, que não é tão grande assim, mas é uma favela bem caracterizada, um pedacinho da vacina, bem caracterizado lá no topo da vacina. É, e falou que ia remover. Não só disse que ia remover, como mandou uma equipe para fazer a demolição da escola, de uma escola muito bem organizada, muito valorizada pela comunidade que existe lá, a Escola Belado, a Escola não Chacrinha, né? o nome da Escola Chacrinha, e que foi para se demolir, que era uma escola que não tinha problema nenhum existir lá. Obviamente o objetivo era criar, além do abalo que a, que a comunidade já tinha com, com o acidente, criar uma bala mais psicológica, de ver umas, uma, um equipamento público tão valorizado pela comunidade, de uma hora para a outra. A comunidade simplesmente ocupou a escola e não deixou a demolição acontecer. Dizer, ação direta cura. Não teve um, nada. Entrou e falou: não vai demolir nada aqui. E é isso que eu deu, deu tempo para, para os órgãos de apoio à luta da comunidade se movimentarem. É, então, isso é uma coisa importante que não está no meu trabalho, mas que todo mundo tem que ter em mente. Se não fosse essa mobilização, as coisas. Ser muito piores. Bom, esse exemplo da, da resistência da Boiô se reproduziu em várias outras comunidades, com maior ou menor grau houve, houve a resistência. Houve a resistência, se ganhou tempo para a gente começar a se mobilizar em apoio e produzir é, peças ou judiciais ou peças técnicas que apoiaram essa, essa resistência. Consequentemente, a prefeitura teve que reavaliar seus objetivos, abriu mão do, do, do objetivo de remoção total das outras comunidades e começou a tentar fazer algo que, aparentemente, seria um pouco mais razoável, mas sem abandonar a ideia de utilizar o discurso do risco como um argumento para remoção em massa. Foi contratado, então, na época, uma empresa chamada Concremate. Se tornou conhecido por outras razões aí, aqui no Rio de Janeiro, depois a gente pode falar disso, para fazer um mapeamento de risco. Um mapeamento de risco a princípio em todo o município, mas com um detalhamento maior no entorno do maciço da Tijuca, que é a, que é a, a região de encostas mais a mais densamente povoada aqui no Rio de Janeiro. Só que esse mapeamento, na prática, eu não vou estar bem muito em detalhes sobre isso, porque é muito engenharia, tem muita engenharia aqui, é, significou, na verdade, um retrocesso em relação ao que a GeoRio já tinha acumulado em termos de um mapeamento de risco, em termos de técnicas, em termos de critérios, em termos de tornar o um, um mapeamento cada vez mais é, focado em setores de encosta mais homogêneos e, e, e, e o máximo possível quantitativo, no sentido de, que, de, de fazer uma hierarquia de risco que identificasse exatamente quais são os pontos onde haveria necessidade de intervenção de engenharia prioritária. O mapeamento da, da, da, da, da Concremate deu vários passos atrás. Em relação ao detalhamento cartográfico, a escala do mapeamento, retrocedeu para os anos 90, anos 90 coisa que já tinha se atingido lá. Em relação à, à metodologia, retrocedeu para uma classificação qualitativa, que são aqueles maquinhos coloridos que todo mundo já deve ter visto. Alto risco vermelho, médio risco amarelo, baixo risco verde, que é uma coisa muito é, tosca ainda, tecnicamente, e só pode servir como um primeiro passo para definir as áreas prioritárias com, com um detalhamento, um estudo maior, mais aprofundado. Só que não ficou basicamente nisso, né? É... Utilizou uma software da, da GeoRio que já existia, alimentando com, com, com dados que a própria GeoRio tinha e complementou com uma vistoria local, que eu tive a oportunidade de acompanhar uma dessas vistorias, extremamente superficial, feito por equipe da Complemat, claramente inexperientes. Né? Foram vistorias foram que geraram informações muito vagas, é né? pode passar. <coughs> Baseados, inclusive, em, em valorações de risco que não tem muito justificativa. Só que eu só dei um exemplo. Eles utilizaram quatro fatores para fazer um mapeamento de risco. E nesse fator, é, uso do solo, nessa classe de fator chamado uso do solo, você vê, vocês veem na tabelinha ali, que o único o uso do solo que é classificado inteiramente como alto risco de deslizamento é a favela. É a favela em geral, no indiano, interessa, é favela, é alto risco. Não, não importa se é favela, por exemplo, é, já sofreu intervenção de engenharia, não importa se é uma favela com uma maior ou menor declividade quer dizer, é favela, é alto risco. Desde que, que seja favela, se coloca como alto risco. O que isso, isso leva? É, pode passar. Isso leva a um viés, óbvio, né, na, na hora de, de você fazer o um mapeamento. Isso aqui é o de Santa Marta. Ah, o mapa de suscetibilidade, utilizando esses critérios que eles colocaram, coloca todo o Santa Marta como alto risco de, de suscetibilidade a, a, a escorregamento. Obviamente, ninguém aceita aceitar isso. Então, eles tiveram que refazer um mapa de... Mas que não tem a ver com os critérios que eles colocaram. Então, isso aqui é baseado em quê? Nas vistorias locais. Vistorias locais extremamente superficiais. No Santa Marta, especificamente, essa área aqui, que é chamada área do título, lá, a parte mais alta, onde eles colocaram como alto risco, tem várias obras de, de, de, de engenharia aqui. Tem uma grande canaleta em V, uma drenagem feita há muito tempo, que elimina grande parte do risco. Eles não levaram, o relatório de campo do Santa Marta, deles não citam essa obra. Não fala, é como não existisse. É, obviamente eu fui lá, escrevi relatório, tirei foto e documentei. Mas para você ver o, o, o nível de superficialidade que, se, que foi feito esse tipo de trabalho, teve, teve que ser totalmente retrabalhado. E o, e o grande problema é o seguinte, a partir dessa classificação extremamente mal feita, os funcionários da prefeitura começaram a chegar nas favelas em todas as áreas vermelhas e falaram o seguinte, quem está na área vermelha vai ter que sair. É vai ter que sair, vai ter que ser removido. Isso tentou se fazer em algumas favelas, inclusive se utilizou para...